Ó, oh, pega tudo, beleza. É zumbi! Eu achei que era amigo, tio! Ah, Eu achei que ele era amigo! Ah, ah, ah, ah. Aí, rapaziada, garminha, estamos de volta com mais um episódio de Rush Evil 6. O que acontece? Não é Seu so, Gabriel vai estar deixando acima o personagem para você escolher para a próxima campanha. Ah. É só apertar o botão informação ali em cima, VAP e voltar é, Tá bom, beleza, continuando a história. Rápido! Zé de elevador, já hein? Ó. She's more than just a friend, isn't she? You have feelings for her. Pegou, Leo, hein? Ah! Oh! Peraí, jogo! Ah, vem malemio. Olha, o elevador já explodiu, já começou na Nossa, Helena, levanta. Ó, oh, louco, segura ele, vai tomar ela tava nunca né? Olha, com começo de episódio na aventura, ó. Ó. Aí Helena e o Leo no tuk-tuk. Olha, é, tá caindo tudo, hein? Sim. Se inscreve aí, tio. Ah, rapaz. A caminhonagem é essa pera aí, meu! Peraí, peraí, peraí. Tem outro cabo ali do lado. jogo. Será que eu vou ter que pular de um pro outro? Nada bom. Simmonds! Oh, meu Deus do céu. Oh, Simmonds está ali ainda. Ela realmente não deveria ter tirado o helicóptero. ó, oh, oh, a Eder já está lá em cima. Eu acho que não é hora de trazer ela. Ah! Eu vou oferecer uma mão se eu <risos> Nossa Tá valendo já, hein Ó oh. Como que a gente faz pra ir lá? Não sei Vamos pegar a Sniper, ver, ver o que tá rolando de perto Ó, oh, vai, vai acontecer alguma parada aqui mas no caneco, rapaz. Só, só falta bala. De volta on, na Leon. cordinha. Eu, você e a Helena. Oh, Leo! Nossa senhora, viu? Fazer é, vale isso. Subiu na cabeça do Leo? Essa, essa Helena é foda. Ah, tipo. oh, meu Deus, já curti. Vamos lá Helena, mostra pra eles. Haja força, viu, pra escalar o prédio no bicycle, só. Pô, meu Deus, o cara tá aí. Oh! Oh, jogo! Deu certo? vale apertar os botões agora? Ih! E... Ah, ele tá vindo! Olhe eu, so... Oh, meu Deus, sobe esse negócio aí, tio! Oh. O Loki tá patinando. Ah, ficou pra trás. Vamos lá. Oh, louco ainda! Olhe eu, vai ter que pular lá, hein, tio? É agora, é hora da ação. Leon! Beleza, vê. Aida, não não é assim. vamos pegar esse copretão. Olha, oh. <risos> porque você não quer andar? Não se eu ajudar. Olha o que, é que você tem que fazer com a Loki. <risos> Agradecer! Valeu! Beleza! Pô, o cara tá tirando dente, hein? Ó! Eu estava apenas restando. Eu estava apenas restando. Tranquilão, agora tá valendo. Ô, oh, louco, sai de perto, sai de perto. sabe? peçonhento, grande. Já acabou a bala? Ah, pistolador! Nossa, João, aqui não tem espaço pra correr, não, hein, jogo? Ai, você pilantrou, hein? Vaza, Leon. Beleza, lá do tem altas plantas. Já toma um Guaraná aqui? Oh, meu Deus! Rapaziada, é, acho que não tinha espaço pra pegar as plantas. Pistolador vai cantar no lock. Ó. Se inscreve, Já uma planta ali, hein? Ai, vazale! Asa. Oh, meu Deus, dá tempo não, hein? Ô jogo! Espera aí. Oh, ele tá vindo atrás, tio. Ó, oh, pega tudo. Beleza. É zumbi! Eu achei que era amigo, tio. Eu achei que ele era amigo... Chuta ele ali, Eu tava achando que era puro psicológico, tio. O Jake, a Helena, alguém... Ah, oh, meu Deus, o cara só queria jantar. Beleza, só tem uma planta. Aqui é difícil, hein, tio. Esse cara aqui é difícil. Rapaziada, vamos pistolar o Loki. Pera vai acabar o pistolador. Vai, vai que ele tem fase 2, Vamos ficar tranquilo de momento. Peraí. Quanto fraco será que ele tem? Ele vai correr! Ah, jogo aí não, hein? <risos> <risos> Nossa, meu! Rapaziada, deu certo, tio. Ô, meu Deus Vamos ficar esperto. Pica o Loki. Ó, ó, dá... Será que ele é dá planta? Esse bloco deve dar planta, jogo. Longe, fique longe. O cara é rápido. Ó, o que eu disse. Ó, ó, ó, ó. ó. Ele vai. O okay. quê? Já chegou? É, vamos brincar esse lock aqui, hein? Ó, joelhada na cara. Ei, Oh! Let's! go! Oh, peraí, peraí. Ca... Não tem como não, hein? Ele vai bater no Leon. Ixi! Ó, louco, ele tava fingindo, tio. Beleza, ó, Manda, manda pra. O estojo, isso. Ô oh, meu Deus, é cê, até você mandar pro estojo, Lil? <risos> isso é meio ferro. Ô, oh, meu, jogou futebol, hein? Olha o, o cara é atacante. Vaza. Sai de perto. Beleza. Olha, o cara é, é, ele é do mal, hein? Aí, Tá passando o quê? Ó, ó, ó, vai vir. Ele quer dar tapa. Você tá ligado que ele tapa ali, derruba um trem. Car sim. Ô, oh, Lil, carrega esse negócio aí, pelo amor de Deus. Ó. Oh. Ele vai atirar! Ô oh, meu, ele atira. O oh, jogo, vai... Vale va isso. Como é que é? Agora ferrou em jogo. Oh, louco! O que é, isso? Ai, this was isso. Ajudando-nos. Queria que eu pudesse ficar mais longa, mas eu tenho que ir. Eu te deixei um pequeno presente de partida na piscina. você Leon. Ada! O que você está Vá atrás dela. Não. estamos Rapaziada, é, Helena curtiu, hein? Ó. Oh. Esposa número 1 um em primeiro lugar, tio. Vamos ficar esperto. Shiba, pixel stick. O mamãe sai Aqui é There's our ticket out of here we oh, O jogo O que Megazord de carne parte 2 O jogo, nossa. Ele não Enough is enough. peraí, jogo, e agora? Tá valendo? Tava tá louco! Nossa, o zumbi, nem espera o filminho, tio! Ele já tá do lado! Ô, Rio, nossa, chuta, chuta esse lock! Ele tá chutando as caixas ali! Ô meu, o que eu tô apertando aqui? Rapaziada, tô calmo! Olha o zumbi já do lado, pera aí, com pretao, oh, meu Deus, fora, ó, oh. nossa, ele tá dando garfada, é o aí, espera aí, ele atira, tá? Só para você lembrar, o chefe aqui atira dente. não sei se você lembra. Pode já fazedor não tô tirando, tá? oh meu Deus, estolador, já, tipo. oh, tem cheio de, de granada, cheio de spray, jogo. Ué, eu tô cheio de spray aqui, ah oh, meu Deus, eu nem sabia, tá? Ah, <risos> oh, meu tem uns três, quatro spray lá na paradinha. Aí ah, isso era fácil. Tranquilo. Ó, ó. Ó, flipa. Flipa, bombetas. Ah, vai queimar o Loki. Vai arder. Vamos fazer esse Loki sofrer. Ah, meu Deus. Aí, aí. Aí, queima. Aí, tio, tá doendo? Eu queria preservar a natureza. Rapaziada, nós que manda. Ó, oh, oh, zumbi mordendo o Loki. Ó, oh, jantando, hein. burrasco tio. Eu tô bem. Beleza, rapaziada. O cabelinho curte olhar de baixo da escada. Tranquilo. Vou continuar com a metralhã, Elsons. Paz ali, ó. A tia tá certa dessa vez, hein, cabo? Valeu pelas indicações. Será que o Leon tem que pular pra cá? O meu cenário de treta, tio. Cenário de batalha, é um cenário aberto muito propício para treta. Tem que chegar no helicóptero. The sooner, the better. Rapaziada, vamos escutar o Leon. Vá para o helicóptero. Antes. Vou pegar uns um negocinhos aqui, né, João? Calma. Beleza. Como que a gente vai para lá? Será que eu pulo aqui? Não, não, não, não. Ó, oh, ó, oh, tem uma escadinha ali. Rapaziada, acho que é pra cá, hein. Ó. Oh. Tem mais caixa aqui, já flipa. Torneca? Não, não, não. Munição de magnetas. Oh, louco o jogo. Com escopeta. A Helena já tá esperando. Beleza, o bico dá uma paradinha. Outra cachetas. Estamos cheios de munição, hein? Calma, Helena. Calma, que o Leon tá tranquilo. Beleza. Ó. Tem que empurrar a parada aqui. Abigail. <risos> Pois é, Essa não tem uma força bruta, hein? Tá pega! O cara tá jogando as paradas cabulosas, hein? Coiche! Right. Oh, o cara tá atacando o bacon! Peraí, peraí! O cara tá Megazord, tio! Besporitas! É o quê? Ah, dentro desse zoião dele é o tamanho do Globo! Okay. O cara virou uma abelha, tio! Oh. Eu te cubro, peraí, peraí, como é que é o negócio? O é... jogo tem que acertar o lock? Não sei lá. Zóia? Ah, o zóia ah! Peraí, peraí. Acho que é só isso mesmo, jogo. Ô, oh, tá voando! Ei, peraí, tio! Aham, tira o pistolador, vamos ver se ele é do mesmo. Dentro do zóio no vai arder! Rapaziada, pistolada, dentro, ele é, nossa, tá tirando bacon, tio, mosquitão tira bacon, eu vou te matar, seu loco Rapaziada, ah! Oh, meu Deus, vai acabar o pistolador, assim, jogo Rapaziada, eu não quero gastar, vai pistola, ficou Ah, acerta os dois olhos ao mesmo tempo, ah, cuidado, ó, oh, bolota de carne Estou calmo Está livre, tá livre, vaza ali, ah, o Loki caiu, tio Fazia... O que gadget... já... Nossa, esses zumbis são mal criados. Ele já tá esperando Beleza, só tem uma porta ali gigante Vamos dar um carrinho na cara desse Loki oh, ele deitou também Os caras é espertos Ele me bateu Nossa senhora, nem tinha visto, hein Beleza, ó Errou Ô cara corre, tio Beleza, Quebra as caixas Vlapa Tranquilão Vamos ficar pra cá, tio. Okay, Vamos ficar pra cá.